Eu não gravei quase nada essa semana, uh, dom... sábado, nós fomos no Burger King levar a Fefe, e ontem eu tive médico segunda-feira, eu e Beto, Beto tirou umas manchinhas e eu fui levar o retorno dos exames que eu fiz, tudo certo, e hoje o, médico, o Beto tem retorno de outro médico que eu vou junto com ele, então, assim, sem muito para mostrar, entendeu? Muito consultório de médico, chá de cadeira, ficar esperando consulta. Tô lendo, de novo, veio aí, tô lendo Razão e Sensibilidade, da Jane Austen. Eu tô na página 99, e aí quando a gente tem médico, consulta, essas coisas, eu levo ele junto... E aí, enquanto eu espero o Beto sair da consulta, eu fico lendo ao invés de mexer no celular, que é muito mais proveitoso, e eu não tenho muito o que fazer no celular, porque eu gasto só no 3 à toa. Então, ontem fiz isso, levei o livro e fiquei lendo enquanto eu esperava ele sair, que a consulta dele demorou um pouco mais que a minha, e super funcionou. Eu ainda não tô... Hum, não peguei ainda o lance do, do título... O de Orgulho e Preconceito também eu só peguei no final, então vamos ter que esperar. Mas tô gostando bastante. A Jane Austen não é uma escrita difícil, por mais que sejam livros com matemática mais antiga. Ele não é difícil de ler, ele é bem de boa. Só, os nomes são um pouco confusos, porque é tudo Sir, uh, Senhor, Senhorita. Então acaba dando uns nó na cabeça, porque os nomes são parecidos. Barton, uh, Willoughby... É tudo um nome meio típico, assim, meio inglês, uh, britânico, né? Se eu não me engano, esse livro aqui se passa na Inglaterra. A Dashwood é outro... os nomes são maravilhosos, tá? É Eleanor, uh, Dashwood, Margaret, Marianne... Uh, Barton Park e ele se passa no século XIX com sua ironia característica a autora faz um retrato mordaz da, sua, da sociedade inglesa do século XIX então estou entendendo certo <risos> eu não tinha lido aqui atrás ainda eu comprei esse livro por 10 reais num sebo de, no Facebook e tipo assim demorei 5 anos para começar a ler ele, mas estou lendo para o Clube do Livro, eu e minhas amigas temos um Clube do Livro juntas, então a gente definiu um livro para cada dois meses para a gente ler, e aí a gente conversa numa chamada de vídeo, ou quando elas estão aqui em Porto Alegre a gente faz uma, um café da tarde e conversa sobre o livro. Esse é o primeiro, que é o do mês de julho, então estou me empenhando para ler, para voltar no ritmo, para ter o momento de leitura de novo, eu tava fazendo isso com Talvez Você Deva Conversar Com Alguém. Eu não terminei ele ainda, mas ele é uma leitura pesada, sabe? Porque são casos, que são coisas que te fazem refletir muito sobre a vida. Então, eu lia um pouco e aí eu ficava, tipo, chateada por causa dos personagens, da história deles e parava de ler. Então, agora, esse aqui é mais, muito mais tranquilo, eu consigo ler muito mais tempo e ele é de boa. Uh, os dramas deles são dramas mais corriqueiros, assim. Então, é mais tranquilo, é uma leitura mais leve. Então, tô lendo. E as pessoas acham engraçado quando me vivem na rua, tipo, sentada, lendo um livro físico, né? Mas eu adoro. Então, tô aqui, tô lendo, já li bastante até. Eu comecei a ler dia vinte e poucos de julho, no final de julho. 25, e aí tô lendo até agora e super bom, eu curto muito esse, essa temática, esse tipo de livro mais leve. E é isso, uma atualização sobre as leituras, minha nova leitura do mês, e agora terminar de trabalhar. Você lembra? Vem aqui! Fala uma coisa que você vai comer. Muitos anos de vida, parabéns pra você, Nossa cara querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. VIVA! encerrar o vlog de hoje. Eu tinha acumulado ele pra postar com o meu aniversário, mas acabou, <risos> que no meu aniversário eu aproveitei pra descansar, pra ficar de boas, pra ficar sem fazer nada, jogando videogame numa boa, então nem filmei nada pra, pra postar, aí ontem, segunda-feira, eu estava de folga, a gente foi no dentista, e depois do dentista... A minha afilhada veio pra cá, ela também faz aniversário essa semana, e aí a gente fez um bolinho, cantou parabéns, brincou, e aí isso eu gravei um pedacinho, a gente até postou no stories, e eu vou mostrar pra vocês, e foi isso que fizemos, entendeu? A minha família não tem muito costume de comemorar aniversário, então eu herdei um pouco desse, dessa falta de aptidão para comemorar aniversário, eu não sei direito o que fazer, não sei direito onde ir, eu fico muito reflexiva nesse dia, então só fiquei de boas, aproveitei para descansar, que eu estava bem cansada também por causa de trabalho, que está muito corrido e tudo mais. Então assim, foi incrível poder ficar de varde, inútil a nação nesses três dias, que foi sábado, domingo e segunda. E realmente não fiz nada. Nada, não fiz. Não trabalhei. Não li, não fiz nada. Eu só fiquei sentada vendo vídeo, deitada, jogando no celular, jogando no, na Epic Games que eu tenho. Eu baixei um jogo. E foi isso. Real, assim. Ah, comprei um presente pra mim. Um deles foi uma jaqueta que eu já usei. E vocês vão me ver usando em outros vídeos. Quando eu usar ela pra sair, eu mostro aqui. Já que agora eu tô mostrando mais os looks também. E comprei um tênis que não chegou ainda. Mas quando ele chegar eu mostro e eu explico todo o rolê do tênis também. Então, o vídeo de hoje foi isso. A gente se vê no próximo, que eu vou começar agora. Então, se tu curtiu, não esquece de dar um like e se inscrever aqui no canal pra acompanhar os próximos. E a gente se vê. Um beijo e até. Tchau!